Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Pastor Carlos aqui e hoje nós queremos falar a respeito dos... É títulos, nomes é, cristológicos de Jesus, né, no Novo Testamento, claro, e isso é uma, uma lição muito interessante, algo assim que a gente aprende muito com esses nomes, né. Vocês imaginem que, por exemplo, Jesus foi chamado de Cristo, né, o ungido, Messias, Salvador, Sotero, né, Redentor, Filho de Deus, mas o título que Jesus mais utilizou, aliás, o único que ele utilizou da sua boca, na verdade, né, assim que ele mais utilizado foi filho do homem. 82 vezes distribuída nos evangelhos e 80 vezes Jesus declarou. Né, o que dizem os, os homens sobre o filho do homem, esse tipo de coisa. Né? Então eu achei muito legal esse essa lição porque é uma coisa assim que nos ajuda a, a abre as nossas mentes, né? E aí é claro que vocês que estudam tem que se aprofundar nessa nessa questão e procurar escavar porque cada um desses nomes, cada um desses títulos tem o seu sentido e tem a sua abrangência na cristologia e também na teologia do Novo Testamento, né? Então o que a gente pode falar a respeito desses nomes hoje é maravilhoso. Então Jesus falando sobre é, Filho de um homem, né? Ele ele praticamente vem é, colocado como o filho do homem que veio na terra para estar com o homem, para estar com o homem. né? E uma das coisas lindas que nós temos aqui é aquele, aquele cântico que tem em Filipenses capítulo 2, do, cap, do versículo 5 ao 11, que fala a respeito do que aconteceu pelo fato de como o nome de Jesus foi engrandecido através dessa decisão de Jesus de vir aqui. Tenham entre vocês, é um conselho, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que o mesmo Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário...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 Vejam a força. Se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então veja que texto maravilhoso. Isso é um, é um salmo, né? não sei se vocês sabem, salmos do, do Novo Testamento, é um cântico. Mas esse cântico cristológico fala de maneira maravilhosa a respeito do nome, da importância do nome, e diz que Deus exaltou soberanamente esse nome. E vocês podem pensar, não? Que nome maravilhoso. Quando Jesus, no capítulo, eu não lembro se é o capítulo 6, de João, ele fala, né, que, é, ele fala que ele, ele tinha é, visto Abraão... E as pessoas falaram, mas você não tem nem 40 anos, como você viu Abraão? Ele diz, antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou. Que é como Deus se apresentou, o nome de Deus, né? o Yahvé. Não é o nome, o nome do tetagrama, né? aquele nome que os judeus preferem nem pronunciar. Então ele fala disso. Esse mesmo nome, esse mesmo nome, Jesus, é aquele nome que aparece quando Paulo está na estrada de Damasco e ele fica cego e uma voz lá dentro vem e Paulo diz quem és tu Senhor e Paulo diz eu sou Jesus Cristo isso Jesus já tinha ressuscitado enquanto ele era na forma terrena ele não usava esse título Jesus Cristo a quem você persegue e aí diz que aquele Cristo que cegou Paulo, aquele mesmo nome que deixou Paulo cego, foi aquele que iluminou os olhos do seu coração. Então, isso é maravilhoso. Né? Então, é, o nome de Cristo tem esse, esse poderio fantástico. E nós vemos, por exemplo, no caso de, é, de, de como as pessoas tinham problema com essa questão do nome, né? de, é, não sei se vocês lembram, quando é, Pedro e João são presos, aí o que, que disseram os sacerdotes? Em nome de quem? <risos> em nome de quem vocês fazem essas coisas? E eles falam, né? em nome de Jesus Cristo. E eles dizem, vocês estão proibidos de falar desse nome. <risos> Porque era um nome assim, tão poderoso, que eles é, ficaram de maneira terrivelmente... É, assustados com o poder do nome de Jesus, não? Então, assim, a, a, no, no final de tudo, nós entendemos uma coisa, que hoje, nos dias de hoje, nós somos aqueles que... É, quem nós pregamos? É, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz Mas nós pregamos Cristo. Mas qual Cristo? Cristo crucificado, ou seja, eles poderiam até entender o Messias, eles poderiam, mas o Messias o ungido, crucificado, é um escândalo para eles, mas é através do poder desse nome que nós recebemos a salvação, é através da cruz de Cristo que nós recebemos a redenção. Então, veja bem a potência e a, e a, e a importância do nome, e a importância do nome para todos aqueles que creem em Cristo, né? Então nós sabemos disso e o nome é o nome mais usado no é, no novo no novo Testamento é, é esse Jesus que se auto intitula Filho do Homem, né? Então muitas enquetes foram feitas, por exemplo, é, muitas enquetes foram feitas a respeito de Jesus. É, Marcos, por exemplo, é, 8, vamos ver se eu acho 8, 27, 8,27 vocês devem conhecer bastante. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe. Essa história é maravilhosa. E no caminho Jesus perguntou: Quem dizem os homens que eu sou? Eu sou, não? Responderam alguns: João Batista. O Batista quem era? Um profeta. Outros, Elias. Elias, quem era? Um profeta. Não. E outros, algum os profetas, ou seja, Jesus era reconhecido como profeta, era reconhecido como grande profeta, né? E Jesus pergunta aí para eles, mas vocês que me conhecem, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, não? o Filho do Deus Altíssimo. Então, assim, nós vemos que nós vemos que esse tipo de questão a respeito do nome de Jesus são maravilhosos, não são maravilhosos, porque realmente é, é, o fato de Jesus ter aparecido deixou assim, as pessoas é, desnorteadas, deixou as pessoas assim, sem realmente sem um norte, né? É, sem o norte. Então, o que acontecia? Quando Jesus aparecia, eles falavam desse nome, não conheciam muito bem Jesus. Por exemplo, em Marcos, capítulo 6, versículo 2, tem escrito assim, Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo se maravilhavam. Dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui suas irmãs e se escandalizavam neles. Jesus, porém, lhes disse, olhe bem, não há profeta. Então Jesus estava falando de si mesmo. Eu sou um profeta. Ele diz: Não há profeta sem honra senão na sua própria casa e no meio da sua parentela. Veja bem que aí a gente já falou é, do nome Cristo, do nome profeta, do nome Senhor e Salvador. Né? Então é, é uma coisa maravilhosa isso, né? E que nós possamos cada dia reconhecer é, nessa, nessas questões de, de, de lições a respeito de Jesus. Como o nome é importante, como o nome do Senhor é importante para nós, como o nome do Senhor é, é algo que nós devemos procurar, que devemos, devemos seguir. Né? E aí nós vemos também, uma outra passagem, já para ir para frente, não, que é em Lucas 7,49. Lucas 7,49 diz, Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Olha só o que causava alvoroço no meio dos homens. Eles queriam saber quem é Jesus. E Jesus se intitulava, eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida, não? Eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus usava sempre, eu sou. E nós continuamos falando disso, dessa né? maravilha do nome de Jesus. Os títulos cristológicos de Jesus. Rabi, né? é, quando Jesus sai... É, do túmulo não? É, que as mulheres não reconhecem ele fala, a primeira coisa que diz Rabi, mestre filho de Davi vocês lembram, não? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim <risos> eles falam a respeito disso né? e ele vem chamado de profeta vocês já ouviram né? É Jesus falando, nenhum profeta é senhor na própria casa no meio da sua própria parentela a mulher de João 4 é, no poço, né? a samaritana diz eu vejo que tu és profeta então Jesus recebeu vários nomes desse tipo né? e tem assim, 14 vezes, 14 ou 16 vezes que Jesus vem chamarem profeta né? e ele fala também a respeito da sua morte não convém que um profeta é, morra se não fora de Jerusalém fora da, da sua da cidade, né? e aí ele faz aquela imprecação contra contra Jerusalém e então, Jesus, esse nome vem assenhado a Jesus como Cristo, né? ele, ele, as pessoas falam, mas Jesus atribuiu para si 31 vezes o nome Filho do Homem. Né? E, e, e esse título é maravilhoso, porque praticamente Jesus, ele, ele, quando vocês veem, quando Ele fala, Ele fala sempre do futuro, Ele fala assim, e aí vocês verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, é, so, o Filho do Homem sofrerá. Sempre no futuro, né? Sempre no futuro ele vai falando, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Então, assim, são... É... E depois teve uma vez que ele falou, e assim vocês vão saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Lembra de Marcos 2. Maravilhoso, né? Então, assim... Jesus, ele, ele, teve, ele teve sempre esse nome, filho do homem, assim, muito presente, ele sempre se identificou. E depois vem o nome é, do Filho de Deus, que foi anunciado pelos anjos, né? é, no, batismo, é, no batismo de Jesus. Não? Esse é o meu dileto, é o meu filho preferido, diz Deus lá na hora do batismo, não todas essas coisas. Então, assim, Jesus, ele, ele tem vários títulos, mas todos esses nomes servem para uma coisa, para demonstrar o quanto Deus nos ama. E a Cristologia vem a acrescentar isso, a dar esses, a, a, essas essas pequenas é, atribuições, né, vamos dizer assim, de nomenclaturas, mas de um nome muito poderoso. Vocês vejam Jesus, quando Ele ele nos ensina a orar, Ele diz, olha, quando vocês forem orar, chamem Pai Nosso. Então Ele diz assim, eu sou filho do Pai também e eu sou irmão com vocês, e depois muitas vezes ele diz, o meu pai que está no céu, eu e o pai somos um, ele se coloca nesse nesse patamar de filho, filho, filho obediente, como diz lá em Filipenses, que ele ele ele se abaixou, se humilhou, né e, e colocou Deus, e não sou Deus, mas no período terreno dele, no período que ele estava aqui na terra, justamente para manifestar isso, então um menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi colocado, né? Então, e ele vai ser conselheiro, nome forte. Então, esses nomes são nomes maravilhosos que vêm colocados sobre Jesus. Salvador, Senhor, é, Profeta, Filho de Deus, Filho do Homem, não, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Filho de Davi. Pense no poder que tem. E por quê? Porque Deus deu um nome que é elevado sobre todo nome que ao é nome de Jesus ou Cristo se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai então eu quero deixar para vocês esse, essa, essa reflexão. Tem muitos versículos, vocês procurem nas bíblias de vocês, aí procura escreva Filho do Homem, vai lá na Concordância e procura Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Deus, Cristo, né? Messias, Ungido, todos esses títulos de Jesus, não? e aí vocês vão ver a grandeza e a riqueza que tem nesses Nesses, nessas centenas de capítulos né? centenas de capítulos que fala a respeito do filho do homem e que ele é o filho de Deus e ele se dá esse, esse, esse, essa coisa de ser chamado de filho mesmo filho do pai é, tudo me foi dado pelo meu pai e nesse, ninguém conhece o filho senão o pai e aqueles a quem o pai e o filho quiserem revelar. Então assim, olha, é através do nome, desses nomes, desse nome maravilhoso de Jesus, que nós obtevemos salvação. E a Cristologia tem assim uma, uma, um leque de ensinos que nós podemos é, usar para entender a importância de um nome, a importância de ser filho, a importância de nós sermos colocados nesse mesmo patamar com Jesus, porque ele disse, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Somos todos filhos de um só Pai. né? E esse Pai tem um nome. É um tetagrama. É a e eu, eu sou. Eu sou. Aquele que é. Aquele que sou. Então que Deus possa abençoar vocês. Estudem. Procurem referências. E vejam o quanto é maravilhoso. E entendam como nós temos que ter o mesmo sentimento que foi em Cristo Jesus. Que não desejou ser chamado de rei, ele não quis ser chamado de rei, foram os homens que deram esses títulos para ele, mas ele veio, se humilhou e como servo, nos serviu como filho do homem, para demonstrar que tudo aquilo que nós queremos fazer com a força de Deus, nós podemos fazer. Então que Deus vos abençoe e até a próxima lição de Cristologia Bíblica do Novo Testamento. Um abraço a todos!